Hoje eu vou contar para vocês como surgiu a banda Dispensados. A banda surgiu depois do canal Dispensados dos Apriscos. Os Dispensados são aqueles que foram gerados dentro dos apriscos, ou seja, dos currais, e foram chamados por Jesus para fora para poderem se alimentar pelas pastagens com liberdade, seguindo a voz do bom pastor Jesus. Os currais ou apriscos podem representar as instituições religiosas os sistemas humanos de qualquer espécie. E quem é que está dispensado desses sistemas? São aqueles que foram chamados por Jesus para fora deles. Por isso que o aprisco também pode ser comparado com Babilônia, cidade que se originou de Babel, que representa uma organização poderosa de homens que acreditam que podem criar unidade entre si e se tornarem sustentáveis, mesmo sem a presença de Deus. Nesse sentido, o movimento de igreja nas casas e a própria banda dispensados, ou mesmo esse canal dispensados dos apriscos, representam um movimento. Um movimento descentralizado que preserva a autonomia das reuniões, que preserva a liberdade dos irmãos, para que possam seguir Jesus da maneira como entenderem que isso deve ser feito. Enfim, os dispensados são um coletivo de irmãos que não tem a intenção de controlar uns aos outros e nem de dominar uns sobre os outros. São irmãos que vivem numa relação horizontal e que Jesus é o pastor e o Pai está acima de todos. Ele é aquele que tem autoridade sobre todos nós. O nome dispensados também se remete de alguma maneira ao alistamento militar. Afinal, as instituições religiosas se comportam muitas vezes como quartéis, com normas rígidas e pessoas autoritárias que transformam seus cargos e títulos na sua própria identidade no lugar de Jesus. A maior parte das composições da banda surge a partir do ano de 2004 e depois de tantos anos envolvendo diversos irmãos em várias cidades, a banda hoje conta com dezenas de músicas. A primeira música, Yeshua, o Bom Pastor, é uma composição da Lívia de Piracicaba e ela foi lançada no mês passado. Hoje está sendo lançada uma música da Ellen de São Paulo, tão fiel, e ela compôs numa época em que ela era ainda jovem. No próximo mês vai ser lançada uma música do Luiz Ronaldo de Osasco, com o nome de A Passagem, se referindo à festa de Páscoa. E a banda já tem uma programação de continuar distribuindo em streaming as músicas ao longo de todos os meses do ano. O conteúdo das músicas estão relacionados com louvores e também palavras de Jesus cantadas. Quanto aos ritmos das músicas, a primeira é um reggae, a segunda é um rock. E, na verdade, não existe um estilo musical padronizado. Não existe nem mesmo integrantes muito bem definidos para a banda, muito menos compositores. Nesse sentido, esse vídeo também tem a finalidade para que você possa compartilhar conosco alguma música, alguma letra que você tenha interesse em divulgar, de maneira aberta para as igrejas nas casas ou para quem se interessar mais a respeito de Jesus e das palavras dele. Como a configuração da banda também é flexível, você pode se sentir à vontade para sugerir Cantar uma música ou mesmo participar tocando algum instrumento. Se você tiver interesse em conhecer mais sobre a banda, a gente vai deixar um link na descrição para o Instagram e também um link da banda no YouTube Music. No próximo vídeo eu vou te contar um pouco mais a respeito do local onde a gente faz as gravações de vídeo e também as gravações das músicas da banda. Acompanhe aí este canal que a gente vai te mantendo atualizado a respeito dos próximos lançamentos de músicas. Deixe seu like, e faça uma inscrição no canal. Falou!